Uma boa tarde, sou Maurício Mococa Hoje eu vou fazer um vidinho aqui dando uma demonstração da, da primeira etapa da levitação, que é a primeira meditação, que é o começo, né? A pessoa que, que quer, por exemplo, meditar, treinar, fazer levitação, é, chegar a um bom estágio. Então, a... esse então é um começo para a pessoa poder começar que é o começo com as mãos há é... <risos> dois jeitos que a pessoa pode colocar as mãos Ele pode colocar os cotovelos em cima da mesa as mãos nessa posição que eu tô pondo esses dedos aqui uns 5 centímetros longe um do outro ou ele pode, aqui ele relaxa bem o corpo, deixa bem relaxado, deixa o peso das mãos, assim, tudo. É, e também o outro modo que é esse, que eu gosto mais de fazer esse aqui. E esse é mais, ele é mais confortável e se relaxar os braços é melhor. Mas pode fazer os dois modos. Então é esse aqui, por exemplo, você deixa os dedos um pouco abertos, não precisa ser muito aberto, aí fica à vontade da pessoa. Eu sempre deixo mais ou menos assim, é, então, é a primeira etapa, isso a pessoa que quer fazer a, o treinamento, ele começa a meditar e começa a levitando as mãos, depois ele pode ir passando é, para a levitação, por exemplo, dos braços, os braços esticados, ele fica em pé, deixa os braços de cima também faz a levitação dos braços e também tem dos pés depois pela frente aí a gente vai fazendo aí os vídeos e vai dando uma demonstração do pessoal agora esse vídeo ele é o começo ele é o começo para a levitação ele é a primeira coisa a fazer por quê porque a a pessoa começou a treinar, a levantar as mãos, ele já começa a melhorar a energia dele, ele já vai tendo uma energia mais alta. Então, a... é a partir daí que ele vai começar com outros treinamentos. Então, depois ele começa a le... com os braços esticados, ele começa a levantar o braço, levanta um, levanta o outro, levanta os dois... Então, esse é o começo, então a pessoa vai querer fazer uma, um começo para ter uma boa energia, ele, ele concentra, ele fecha os olhos, concentra, pensa, ele só pensa que ele tá levantando as mãos, que as mãos dele tá levantando, que ele quer que as mãos levantem. É só isso, não tem que falar outras coisas. Ele só concentra que ele quer que a mão dele levanta. Agora, é um pouquinho difícil? É, porque você vai levar é as duas mãos que vai levantar. Por exemplo, aqui, ó. Você, e, e há uma diferença muito grande, por exemplo. Você tá com as mãos em cima, por exemplo, quando você quer levantar ela, você usa os nervos para levantar ela, tá vendo? Você usa os nervos e levanta, agora, quando você usa o nervo para levantar, você, você baixa conforme você quer, então essa é a diferença, agora, quando você está levitando, você está com a mão mais ou menos aí uns 3 centímetros para cima da mesa, você abre os olhos, a mão cai de uma vez, por quê? Porque você não tem controle no nervo, o nervo está relaxado, então quem está levantando as mãos é a energia, a energia que está levantando ela. Então a hora que você abre os olhos ela cai de uma vez, não tem como você segurar ela. Agora, quando você faz com o próprio nervo olhando, aqui ó, você desce ela tanto que você quer, você faz isso, isso, isso. Então isso é que aí o pessoal precisa prestar muita atenção nessa parte, porque... A hora que ele abre os olhos, a mão cai de uma vez, não tem como ele segurar ela Mesmo que ele queira segurar, ele não segura Então ela tá assim, você, você abre os olhos, ela cai Ela cai porque a, a concentração, você perdeu a concentração e a energia saiu dela Então aí a energia sai da tua mão, ela cai de uma vez Por quê? Porque você, você tá com os nervos, corpo tudo relaxado, você tá concentrando Agora, se a pessoa estiver concentrando e ele mesmo levantar as mãos, há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande, porque ele não consegue controlar esse tempo da mão. E aí, ele vai usar os nervos, ele está concentrando, ele, faz, ele levanta de uma vez. Aí, ele já não tem controle do nervo. Aí ele levanta ela de uma vez, quer dizer que então ele não está usando a energia dele. Agora, quando você está usando a, a energia para levantar elas, você, quando você está concentrando, você percebe. Dá para você perceber, mesmo você concentrando, dá para você perceber que, ela, que a tua mão está tá querendo, querendo descolar. Você sente que ela está colada em cima da mesa, quando você está concentrando. E quando você começa a perceber que ela começa a querer descolar, você já começa a perceber, mas continua concentrado, porque se você perder a concentração, ela volta normal. Então você continua concentrando, continua pensando que as tuas mãos estão levantando, você quer que elas levanta, você vai concentrado que as tuas mãos estão levantando, você quer que elas levanta, você está ordenando para que elas levanta. Então é diferente, é diferente, por exemplo, você está concentrando lá, você pega, pega só fecha os olhos lá e levanta as mãos, quer dizer, você não tem controle do tanto que você vai levantar, você, se você pegar e ficar aqui, ó, ou você treme, fica tremendo, ou você levanta ela de uma vez, isso quando você tenta fazer por conta própria. então é, é uma coisa muito interessante aí os amigos do canal têm pedido aí para fazer esse vídeo e também vou dedicar esse vídeo aí o pessoal lá que participa da live que não vou citar o nome de dedo do pessoal porque é bastante pessoal e agradecer eles por estar tá, sempre estar tá dando uma força na live é, nós tivemos cinco pessoas que, que pediu para fazer esse vídeo que quer treinar quer concentrar porque se, se eu tivesse um só, eu não ia fazer esses vídeos. Mas como nós tivemos cinco, já é razoável. Então, depois nós vamos fazer a segunda etapa. Depois a terceira, a quarta, a quinta. Aí vai, de, vai depender de conforme as coisas forem indo pela frente. Então, até onde nós vamos, eu não posso falar para vocês até onde nós vamos mas vai ter outras coisas também, vai ter outras coisas também para a pessoa concentrar, meditar também e que é muito importante, além dessa da levitação. Então tem coisa importante aí no canal esse ano, a gente vai ter muita coisa importante. Então o pessoal que acompanha o canal aí, fica atento aí a notificação aí do YouTube aí que nós vamos ter coisa importante no canal esse ano. E nós tem também aí as variônicas. Lembrando o pessoal aí das variônicas, do pêndulo, quem tiver interesse aí, a descrição sempre fica embaixo do vídeo. Eu sempre digo aí que as lariônicas é o caminho para você chegar a uma boa energia, porque a partir daí você pode começar a levitar, começar a treinar a levitação, a meditação. Sem a energia tão pouco alta, tudo fica difícil, até esse começo da levitação fica um pouco difícil. Porque se a pessoa tiver energia muito baixa Ele não consegue também Então nós vamos agora Pegar aqui a posição Para fazer essa levitação É a primeira vez que eu faço Que eu vou fazer uma levitação gravando Nunca fiz a levitação gravando Então eu espero que dê tudo certo Vamos só acabar de ajeitar aqui um pouquinho mais O celular aqui para ver se ele está na posição correta lembrando que as mãos elas estão aqui mais ou menos os dedos aqui, ó, esses dedos ó, eles tem que estar uns 5 centímetros longe um do outro agora você pode ficar com eles mais perto aqui ou pode ficar com eles assim isso aí vai depender do ser cada pessoa às vezes, por exemplo, fecha a mão outros abrem um pouco eu já faço com um pouco os dedos um pouco mais abertos que Fica mais é, uma moda de você relaxar os dedos melhor. Agora lembrando que a hora que você concentrar, você tem que é, relaxar todo o corpo. Deixar o por aqui, ó. Eu estou apoiado, estou com as costas apoiadas. Por quê? Porque eu vou relaxar o corpo, o corpo vai ficar todo relaxado, os nervos, as pernas vão ficar tudo relaxado. Quer dizer, você tem que relaxar todo o corpo. Para que a sua energia trabalhe as mãos. Então, agora nós vamos a essa parte, que é uma parte quase que a final e a mais importante aí que o pessoal quer ver, né? Então, agora nós vamos quietar é de falar um pouco e vamos concentrar. Na hora que eu abri os olhos, vocês perceberam que a mão caiu de uma vez, por quê? Porque você não consegue ter mais equilíbrio sobre os nervos Por exemplo, ela estava aqui, ó, mais ou menos Você vê que eu abri os olhos e ela caiu de uma vez só Porque eu não tenho como eu equilibrar ela Então eu só posso equilibrar ela se eu estiver aqui condenando ela né? Mas a partir que você abre os olhos, ela desce de uma vez e volta desce as duas uma vez, não é que desce um, pois desce a outra, não, é então lembrando os amigos aí que, logo nós vamos ter mais um vídeo, aí da segunda etapa, deixar só o pessoal aí treinar, ver como é que o pessoal vai se saindo a gente vai fazendo outro vídeo e desejar o pessoal aí um bom domingo, uma boa tarde e que Deus abençoe a todos Amanhã nós estamos juntos lá na live A partir das 20 horas Que Deus abençoe a todos Uma boa tarde